Outra doença também de, de importância, que é a bacteriose, causada por xantomanos axilopodes, patovamanihote, né? Ela é uma doença que também ela atinge, ela está presente praticamente em todo o território nacional, né? pode chegar a perdas significativas, né? E que devemos ficar muito atentos, e que ela também é transmissível, é, transmitida por manivas, né? Aqui nós temos alguns sintomas dessa bacteriose. Olha, observem as folhas, né? Que elas ficam com essa essa necrose aqui, né? essa, essas manchas é, um pouco encharcadas, principalmente nas bordas, pode acontecer nas bordas, como pode acontecer também no centro do limbo foliar. Né? É muito comum nas bordas também, devido a essa bactéria, geralmente, ela penetra por estômatos ou por né que estão mais presentes nas bordas das folhas. Então, causa esse tipo de sintomatologia. Aqui também, nessa outra foto, vocês podem observar. Né? Sintomas causados por por essa bactéria que é a xantomonas. Aqui outra foto mostrando também que as lesões mais no centro da folha, as lesões bem encharcadas, bem típicas mesmo da bactéria, né? ela pode ser transmitida por manivas, então é necessário a gente ficar atento a também a essa doença. Né? Aqui, é depois que você arranca a planta né? e verifica o sistema radicular dela, a gente observa essa sintomatologia na, na mandioca, né? Observe aqui essas escoriações, né? Causadas pela bactéria, essa deformação da polpa também causada pela bactéria. Lembrando que a ela além dessas lesões que ela causa na folha, ela também pode causar é, o amarelecimento da planta, pode causar murcha, né? E outros sintomas reflexos, ok? Aqui a gente está mostrando novamente. Né, aqui nessa, nesse sintoma a gente já vê que tem lesões na, na parte central do limbo foliar, não é somente na borda, né. aqui à esquerda a gente tem, por exemplo, foi feito retirado essa parte da casca, desse ramo, e a gente observa esse escurecimento interno ocasionado pela presença da bactéria, né, pela colonização da bactéria que leva a danos, né, muitos danos. Então a disseminação da, da bacteriose, ela pode ser feita através de manivas infectadas, água da chuva, né, sabido que as bactérias elas têm uma facilidade muito grande de disseminar pela água das chuvas, né, e aqui a gente tem muita chuva, tem um período de muita chuva, as ferramentas, né, a gente deve ter muito cuidado com ferramentas, principalmente às vezes em associações, né, cooperativas, que muitas vezes o produtor ele acaba utilizando ferramentas de um vizinho, pela facilidade, às vezes compram ferramentas em conjunto, então deve-se ficar muito atento. Não estou dizendo que não use a ferramenta do vizinho, pode usar sim, mas você, é necessário, é importante que você faça a limpeza correta daquelas ferramentas, né? para que porventura você não esteja levando uma doença, uma bacteriose para o seu plantio. Né? As sementes verdadeiras também, elas podem é, transmitir a doença, né? e a penetração dessa bactéria, como eu já comentei antes, ela ocorre por estômatos, por ferimentos e por também é, né. O controle. o controle, o mais recomendado é o uso de variedades resistentes, né? quando se tem na região ok? Na ausência dessas variedades resistentes, é, o controle deve ser feito o quê? Utilizando-se manivas sadias, a rotação de cultura, o pousil, se for necessário, né? uso de ferramentas desinfectadas, que a gente já comentou, a inspeção fitossanitária, a inspeção, ela é muito importante, gente. O produtor, né, ele precisa estar acompanhando ali direto a sua área de plantio, precisa estar sempre vendo aquele ditado assim popular, né, que é, o dono é que engorda o boi, né? Então ele precisa estar lá dentro, sempre olhando, sempre observando, porque o, com certeza o olhar clínico do produtor ele é melhor do que qualquer outro tipo de olhar, né? Eu diria até às vezes até mesmo de um fitopatologista, né? Então porque aquilo tem de grande interesse para ele. Então a inspeção fitossanitária, né, o produtor está sempre é, olhando, um técnico também. Nesse caso haja suspeita. Ele, se ele não souber o que é, ele chama um técnico ou chama um, um, um fitopatologista para é, fazer o diagnóstico realmente, aí, um profissional que iria dar o diagnóstico correto daquela enfermidade. então a inspeção ela é essencial. Utilizar sistema de consórcio com outras culturas também é uma medida muito plausível, porque você diminui o processo de disseminação né, da doença de uma planta para outra dentro do pomar. Né? E plantar no período chuvoso, onde as chuvas é, já estão diminuindo e você vai aí, é, dificultar a disseminação da batata.